Afinal de contas, a gente tem magia para N várias coisas. E o que é a magia de dinheiro, então? Primeiro que magia é um processo muito particular que a gente vai ver no mundo todo, tá? Não importa é, em que cultura você vai encontrar um processo que seja ritualístico e que trabalhe com magia. E quando eu falo de magia, eu falo de algum contato, algum movimento que direciona a nossa vontade para forças sejam elas inteligíveis ou não, existentes ou não, para que eles se concretizem. Então, a magia ela é um ato de vontade direcionada. É, e magia de dinheiro é você trabalhar essa vontade para que você possa trazer dinheiro na sua vida. Tá? Vou olhar minha pauta para ver se eu já não estou é, me precipitando aqui, mas já estou me precipitando, então já vou me mexer nessa coisa. aqui. Então, existe uma grande diferença entre fazer magia de dinheiro e magia de prosperidade. O grande e o maior erro para as pessoas que estão trabalhando magia, buscando por dinheiro, fartura, sucesso financeiro, é fazer uma magia de prosperidade, tá? Então, quando a gente entende que magia é direcionar a nossa vontade e a gente pensa no dinheiro e a gente pensa na prosperidade, a gente já, já tem um errinho aí. Prosperidade é quando a gente está... Em um movimento próspero na nossa vida e quando a gente fala de um movimento próspero na nossa vida é quando a gente está se sentindo completo com n âmbitos da nossa realidade o que não fala necessariamente de dinheiro pode ser que você se entenda uma pessoa próspera quando você tem suas contas pagas sua casa ok um relacionamento bom sua família ok Tá? Pode ser que o dinheiro esteja ali, mas para algumas pessoas, às vezes, se sentir próspero é realmente ter uma proximidade melhor com o pai e com a mãe, que não está não tá legal com é, o namorado, com o marido. Então, nem sempre a prosperidade vai ter o dinheiro necessariamente como um foco principal. E quando a gente está fazendo magia de dinheiro, a gente quer a bufunfa. A gente quer que o dinheiro caia na nossa conta para a gente poder gastar, para a gente poder, enfim, fazer os movimentos que a gente precisa fazer. Então, é, um dos maiores erros básicos é não saber diferenciar a intenção. Né, não saber diferenciar a direção do que seria uma magia de prosperidade para o que seria uma magia de dinheiro, tá? Gente, como tá só eu e vocês, vocês podem colocar dúvidas, vocês podem colocar, é, enfim, perguntas aí que eu respondo para vocês, ok? É, outra coisa que a gente tem que falar para poder elucidar as questões voltadas né, para a magia é, de dinheiro é entender... É, o que é o dinheiro né será que o dinheiro ele é uma egrégora será que o dinheiro é a moeda será que o dinheiro ele é o cartão de crédito o que, que é o dinheiro e, e esse é um levantamento que a gente tem que parar para fazer também através da história tá isso é quando a gente olha para o, no, o nosso movimento o movimento da vida a gente começa a entender melhor como as coisas funcionam antes da gente ter o dinheiro em moeda antes da gente ter o dinheiro em papel a gente tinha o que em quem fez aula de história aí, quem lembra da escola, quando fez, vai ver que a gente tinha os escambos, que eram as trocas de material, eram as trocas de, enfim, trabalho, né? É quando a gente troca alguma coisa que a gente tem por algo que a gente quer. Então, essa ideia do dinheiro, do valor, ela vem da troca de alguma coisa. Tá? E isso é muito louco, né? Porque, ó, veja só, eu tô com 31 anos hoje, e quando eu comecei na magia, a gente fazia feitiço com moeda e com nota de papel. Quem que usa nota de papel hoje? Muito poucas pessoas. Eu mesmo só uso cartão de crédito Pix, na maioria das vezes. E aí, como que a gente faz? A gente vai fazer um pote de prosperidade com moeda, corta o cartão de crédito em pedacinho, enfio os pedaços do, do cartão de crédito dentro do pote de prosperidade... Como que faz? gente Lameca o cartão de, de canela e mel, ou então pega o celular, assim, lameca o celular. Como que a gente faz se no passado o condutor dessa ideia era o papel? Porque na verdade não é sobre o papel, não é sobre a moeda, não é sobre o cartão de crédito, mas é sobre aquilo que a gente está trocando e como aquilo que a gente está trocando exerce é, no outro vontade, necessidade. Isso é o que de quando a gente está falando sobre magia de dinheiro, tá? É entender que o dinheiro, ela é uma recompensa, é uma, é uma consequência de uma ação. Então, se você está trabalhando, se você for CLT, você vai cumprir suas horas e você vai receber seu pagamento, o dinheiro está lá. Se você trabalha por conta própria, você vai ralar aí a quantidade que você tem que ralar para poder ganhar o que você tem que ganhar. Quem trabalha muito por conta própria vai entender a variação do mercado. Então vai ver que às vezes o produto que está trabalhando está mais caro com uma pessoa, ou então vai ter que fazer uma promoção para poder vender mais e conseguir lucrar um pouco mais. Enfim, vão ter N movimentos. Daí a gente vai ver sobre valor de troca. Aí a gente vai entender melhor aí que o dinheiro é uma consequência. E só aí a magia do, do dinheiro começa a fazer mais sentido, tá? É... Então, a gente tem que entender que por detrás de um feitiço para trazer dinheiro, a gente precisa compreender o mecanismo. Ai, Cedric, mas por que compreender o mecanismo? Porque às vezes a pessoa quer fazer um feitiço ali para, sei lá, é, ganhar um aumento no trabalho. né? Ai, quero ganhar um aumento no trabalho, estou ganhando ali um salário mínimo, quero ganhar três salários mínimos. Ok. Mas você tem o que é preciso para ganhar isso. Porque magia não é milagre. Magia é um instrumento que direciona a nossa vontade. Só que se a gente não está apto àquilo, então a nossa magia também não vai surtir efeito. Porque não tem meio para acontecer. E a gente está na realidade. O nosso mundo ele é palpável. Então, se dentro do nosso mundo a gente não tem os meios para a nossa magia poder criar corpo, não adianta ela ficar só na ideia, não adianta ela ficar só na iluminação espiritual, sabe? Ah, eu o feitiço de dinheiro não funciona. Então, é, a gente precisa entender a conceituação para poder trabalhar aí o rolê. Então, o dinheiro, ele é uma egrégora? Também, ele é uma egrégora, porque ele é vivo. Ele é vivo porque ele é uma troca. Então, ele é essas duas coisas. Então, a gente, sim, consegue se conectar com uma egrégora de movimento, mas a gente tem que entender que essa egrégora de movimento, ela flui através da gente, que ela flui através daquilo que a gente tem e pode entregar de valor. E esse valor, ele é o quanto aquele mercado, quantas pessoas estão dispostas a pagar por aquilo, seja em quantidade, né, ganho muito porque vendo muito, mesmo que o valor não seja alto, mas eu vendo em grande quantidade, então eu recebo mais. Ou então, porque aquilo é extremamente necessário e por mais que eu venda pouco, eu ganho muito. Certo? Alguma dúvida até aí, podem colocar no chat, tá? É... Depois que a gente entende né, que o dinheiro é uma ferramenta de troca, a gente precisa colocar uma coisa muito importante na balança, tá? Tá? E eu gosto muito de trazer essa reflexão, porque a gente vai também entrar em questões de camada social, a gente vai entrar é, sobre é, pessoas que tiveram mais estudo, pessoas que não tiveram tanto estudo, a gente vai entrar em questões voltadas para a esperteza, inteligência, perspicácia, né? Então, assim, é muito, é muito fácil uma pessoa que pratica magia, que é branca, de classe média alta, falar de dinheiro e de magia de dinheiro, e talvez não seja tão simples para uma pessoa que não se encontra no mesmo quadro social falar desse tipo de magia ou de resultado voltado para isso, porque a gente também, se a gente está falando de uma troca e, e um valor mediante a troca, a gente também tem que entender as questões sociais, a gente tem que entender é, as dificuldades sociais porque isso conta, sim, na nossa magia. Isso conta no nosso resultado. E é muito importante a gente falar sobre isso pra gente não ficar embranquecendo toda a questão da magia. A gente tem que entender que existem diferenças e dificuldades sociais, tá? Que vão implicar fortemente no resultado da minha magia. Ai, mas daí fica muito complicado, porque daí vai entrar em questão política, econômica, nananã. Também tem a parte da perspicácia. A gente não pode ignorar uma questão de classe, a gente não pode ignorar uma questão social. Não se pode fazer isso, tá? Porque magia também é cultura, magia é comunidade, tá? Então a gente não pode ignorar os movimentos culturais, sociais que existem dentro da nossa realidade.